Mas de resto... Mas você é... sempre foi legal com todo mundo, é, meu irmão, então... Não. então é. não, você é o caso, A produção cara, também, ó. todo mundo muito querido comigo, é. tirando... Um... Não, não tem não, que falar, né? Não. Não. não, tem que falar, tirando uns... Não, não, tirando ah, quem? A gente já falou do Alan naquele dia... Depois, que é isso? Eu... Falou esse nome? Pode? Vai so, ser pode. processado. Não, por que não? Não, vai é. processar processado por quê? Eu só falei que ele é um... É, não, então deixa eu comigo. contar uma do <risos> Teve um dia, quando eu tra... o Diego me chamou pra trabalhar lá no Pânico, comecei, o Edu... Ai, desculpa, não pode... Pode. Pode. Pode. Pode. Pode. O Bolador, o Edu... Eu, eu não, adoro o Edu Eu adoro, mas pode falar quanto Se você ele quiser Ele gosta de Edu, ele não quer não, conversar Não, porque falar o que pode, é, a Edu verdade Vamos trazer o Edu aqui, Eu Já falei que pode, trazem, pode trazer o pode, Edu Pode, aqui? lógico que pode Cadê? Pode trazer? Pode, traga E aí? Traz trouxer, ele Aí você vai embora Você faz o programa você e ele Me traz chama, o... eu venho então, <risos> os três, prontos, fechado <risos> Fechou não, ele me deu moral não pode, Bola Pode Pode Deve trazer o Eu esteve. não venho, mas você traz ele Mas ele não vem por que ele não vem? Acho que ele não vem. Se eu... você convidar, ele não vem? Acho que não. Ué, não problema dele. Se ele quiser vir, Adoro pode, ele, pode, pode vir numa boa. Eu não venho, mas você pode vir. <risos> Tranquilo. Eu nem sei porque eu vou falar mas isso. Mas pode desculpa. falar, não tem erro. <risos> não tem problema. Quem te convidou para ir pro pânico foi o Diego, então. Foi o Diego. Nossa, o seu papo tá muito maconha, velho. Eu, eu, eu, eu Ela bom. acabou de falar. Você que tá viajando. Não, não tô. Ela falou, quem me levou o pânico foi o não, Diego. Não, o que acontece é, o Edu chamou pra gente fazer uma peça no Picadeiro. Daí veio eu, Silpa, Teta e Fábio Nunes. Eu tava na peça. Era em caixa na de cor. Na peça, quatro, um Picadeiro. de 2013. Daí o, o Edu me fui entrando no pânico primeiro, uhum. daí depois chamei se o Pateta, daí o Edu conhecia ele já por causa da peça sim. e a, a super curtiu o trabalho deles, aí foi entrando não e, eu, no... e o Edu então agora que, o poder, que eu vou falar o poder o Edu... poder era do Edu não meu né então, Mas... então o Edu sim, me sim. deu muita moral, inclusive ele me respeitava muito como mulher humorista que isso é uma coisa que foi muito difícil eu conquistar muito, no muito, mercado eu imagino e no pânico mais ainda né pânico mais ainda é, então nunca para quem vive me perguntando no meu, no meu Instagram Sil, como que você sentia que o Bolinha te, achava, te chamava de feia, de ridículo? Não me sentia nada, porque eu nunca acreditei nisso. Era esquete de humor, correto? Não, era verdade. Era ele verdade, falava é. de verdade. É. Ah, eu acho que ele falava como encenação, sabia? Mas às vezes no, ele não estava nem gravando, tá, né? Era no off. Mas aí, ué, então... É que você gravava pouco, a gente. O problema é quando ele falava no off, né? O off é que é perigoso. Mas né? eu sempre achei o Bolinha um cara que quando entrava ali, ele mudava a persona. É, porque eu já Não, conversei isso, com isso ele... sim, né? É, eu isso, já conversei isso. com ele no... É, é outra pessoa. É então, isso eu, que eu tô eu falando. Eu nunca conversei. Mas, ele personagem, mas mesmo existia, fora mas... ele gostava de dar o gás. Já para ir... Mas o Pânico Entendeu? tinha essa coisa da, do aquecimento fora. Isso, sim, isso, então isso. as reuniões eram isso, isso né? Não, eram umas era fincadas ali, aqui e ali para dar uma tretinha, Então, Bolinha, né? eu posso falar que é uma pessoa que eu gosto muito e sempre acreditei que... E ele sempre vestiu um personagem... Eu já sabia. Todo mundo já sabia, vai. sim. Que ele entrava, ou o seu boss. Ele tinha essa coisa ali do, do pré, ali, ele tinha esse personagem que ele criava antes mesmo da gravação. Então, mas eu não posso não gostar desse pode, jeito, né? Pode, claro, claro. Né? <risos> tem todo direito, lógico. Óbvio, óbvio, a a lógico, nossa, a nossa que, terapeuta aqui diz. Eu isso. acho que é muito ruim você criar um ambiente de trabalho onde é, é com ofensa, onde você. Claro. Tá o, o tempo inteiro ofendendo. É, eu tive sim grandes, uma coisa que eu nunca vou esquecer do Bolinha. É que Eu tenho uma coisa muito grande dentro de mim que chama-se coragem. Seio. Ah, não, ah, são dois, né, Bolinha? Vamos aprender. É coragem. É, eu lembro, você vai lembrar disso, a gente estava na, na Jovem Pan escrevendo os, os roteiros lá para dramaturgia. Uhum. Aí ele falou, ah, eu quero uma coisa diferente, tal, e, e a gente estava fazendo aquele que era dos antigos lá, como é que é? Os Dez Mandamentos. Ah, os Dez Mandamentos, isso. É. Os antigo, eu, dos Jesus, Antigos, Jesus. é. Não, mas tinha o um nome, isso aí, uhum. Os Dez Mandamentos. E aí eu escrevi uma e, e ele entrou de volta no, no, no, na sala do estúdio, você lembra disso? Tá lembrando? Uhum. Ninguém tinha escrito nada. Ou escreveu, ele tava com vergonha. Uhum. Eu escrevi. Eu Mostrou? Mostrei. Eu falei assim, e ele não gosta de mim, né? Na minha cabeça já tá isso. O cara fala mal de mim, fala que eu sou feia, fala que eu, que, que eu sou boa. Tubarão, é. É, não, tubarão eu adoro, que não eu tem pode queixa. falar. É. Meu queixo, meu queixinho tá aqui, ó, hum. Aí... Puta queixão, hein? É, queixuda. Cara, queixuda! E é um queixo hoje em dia, vou contar, o dinheiro faz... É um queixo liso, é um queixo depilado, né, é um É um pessegado, queixo... Pessegado, pessegado. É um queixo bonito de se ver. vocês quiserem, Vai. pessoal. Vai, Tubarão, o... E aí eu li... O, o roteiro e ficou um silêncio. O silêncio tem um poder e, e dói, né? O silêncio, o silêncio. E ninguém falou nada, nem ele. Aí ele falou assim: Não dá para... pra saber se gostou, se ficou uma merda, não dá Caralho, pra saber. É, meu cu tava aqui, não passava é. nada. Aí ele falou assim: Muito bom, Sil. Eu gostei muito do, do seu legal, roteiro cara. e entrou. Foi o primeiro, ainda fui eu, pateta, que fizemos e foi muito legal. Então é isso. Então acho que trabalhar. Eu poderia ter. Eu... Adorei ter trabalhado no Pânico, foi incrível. Mas eu poderia ter doado mais se eu tivesse tido um ambiente mais convidativo. Menos mas nocio. você não, amor, todo mundo. Sim. Não, a gente é... renderia mais. Mas todo mundo renderia. Por exemplo, quando a gente, de novo, vou falar do Edu a rapidão, parte. mas a gente ia lá para casa do Edu para fazer os roteiros da, do Poderoso Castiga uhum. saiam coisas incríveis. Porque a gente estava lá bebendo, comendo, dando risada, pedindo. Transando. Transando eu nunca fiz. Eu também não. <risos> O Zé Mentira tá foda. Tá foda. <risos> então, mas e, vamos a, lá. e aí é importante você ter esse ambiente, principalmente quando você tá criando comédia. A gente tava numa fase que a gente tava entrando nesse politicamente correto, né? Então tinha que ter um cuidado maior, coisa que a gente não tinha antes. Então tinha que escrever diferente. Uhum. E o escrever para te televisão é uma coisa, para o teatro é, é outra. outra e a gente diferente. tinha o, o Poderoso Caxias que tinha que ter a linguagem pros dois. Uhum. Carioca, a gente trabalhou muito na TV. Você estava no teatro, mas, teatro. Mas, num, mas passava na TV. Na TV. Né? E aí, é. como é que faz? Então, eu entendi. Eu imagino, puta que pariu. E, então, no início, quando eu fiz, fazia Las esquetes e nenhuma ia para TV, aí eu comecei a entender: peraí, ou a minha cabeça conta para mim que eu sou uma péssima atriz, péssima é, humorista e não tá indo, ou eu não tô fazendo a linguagem da TV. E aí eu mudei. E começou a entrar. Então, uhum. é ia aprendendo, mas sem Chegou ninguém um te jeito, dizer, é. né? Isso. Sem ninguém não, te mas, dizer. mas vamos lá. A Igreja do Poderoso era total liberdade, né, galera? Sim, Sim. Não tinha ninguém, tinha o saco. Nada, nada. nada. Não. Tinha, Isso aqui. Tinha Quer dizer, hora eu... de entrar na. na ah, não, na ali, cena. Vai. É, ali era sacanagem. Ali era de propósito para vagongar o bagulho. Mas na parte editorial era S muito legal. 90 né? tá mil. Não, ninguém, me ninguém mexia, né? Se metia no negócio. Eu aprendi a fazer palco ali. É. Teatro ali. Nunca tinha feito. Você sabe que uma coisa é. que o Edu me falou? Que quando ele chamou a gente pra fazer o Poderoso Castigo, ele falou assim, pessoal do, do, do Pânico, não tá acostumado com não. teatro. Não, então. Teatro mesmo, sentiu o público. Zero, Então eu preciso de vocês. E eu lembro que ele me nomeou, eu e o Diego Becker, como os responsáveis é, do elenco o pro, pro nosso costume com o público era zero. Não, zero. Era pedir ajuda. Assim. Eu aprendi tanto, ali, velho. Tanto quando que quando me delícia, enfiaram de capeta ali. lá, eu me caguei todo. Não, eu foi não maravilhoso. Ali era muito bom. Porque você não está acostumado a ser... Pô, ver um teatro lotado é foda, 1500 cara. 1.500 pessoas, não, imagina. Foda. Eu fazia em Paulinha três sessões Aí depois sessões Eu entrei, eu entrei até Vamos. em duas peças do Edu, duas, que me convidou, eu fui de Carminha. vendo <risos> o que a gente fazia? <risos> e, bicho, mas... É um negócio legal, é gostoso você ver O isso, teatro é mesmo. muito bom. Na tua família você é só apaixonada também. É de teatro na é? tua família, não é? Tua minha mãe é, é professora é professor professor de teatro. De teatro. É. Mas é uma coisa engraçada, é uma coisa que nunca me chamou a atenção. Pô, eu nunca imaginei fazer o que eu faço, cara, na vida. Uhum. Até eu começar a fazer, até rolar, pô, eu fazia a faculdade de biologia, irmão. Uhum. Eu ia ser pesquisador. Nossa. tem nada a ver com Sim. porra de nada. Então se eu parar pra pensar hoje e falar, cara, eu tô aqui, eu... Pô, o cara é ator, você é atriz. Cara, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? É, é muito louco. É muito louco. Bicho. Mas é muito tu é comunicador, louco. né? Tu é comunicador. Não, tudo bem. Mas, mas você aprendeu, é, né? Mas assim, é, cara. Mas é muito louco. É um negócio muito louco. Tu já pode ter DC de ator, tu pode eu, fazer... Eu, eu, ah, eu falo pra isso aqui. Eu acho isso que vocês fazem em teatro, stand-up e então, tal. Eu acho difícil pra caralho, é difícil. cara. É difícil. Você tá ali sozinho, mas cara. Mas saiba o que vocês me ensinaram, se um, tá? Se te der um bizinho... É isso. Se te der cara, um tipo... alguma coisa, fodeu. Você fudeu. não tem pra quem correr, cara. Não tem. Você tá gravando eu, Carioca. Eu não lembro do negócio. Carioca, mas... A gente já, sabe, uhum. ele serve de escada, eu sirvo de escada. Tem Pô, apoio, né? Ali você tá você, uma porra de um banco e um microfone, cara. Pra tá socar no Mas vamos lá, o <risos> público é, o público é bem, teu parceiro. Tem hora que dá um cagaço que claro o público não... Claro que dá, mas é isso. O público não, tá... eu acho eu Mas acho eu pessoalmente queria agradecer porque vocês me ajudaram. Ai, Carioca, que isso. É verdade, é. todos vocês, você, ah, o Eu Bateta, acho difícil pra caralho. O Edu principalmente, porque eu lembro da minha estreia do isso nada... Isso que vocês fazem, né? Oh, o que o Edu fez por mim, eu nunca vou esquecer. Eu tava em Paulínia, que foi meu primeiro espetáculo. Gente, eu nunca tinha pisado num palco solo. 1200 pessoas em Paulínia, do nada. Foi que tu fez terça-feira, não? Não, não. Eu fiz numa sexta-feira. Não. O que tu o personagem falava... Era a Dilma do chefe. Ah, tá. Mas é que tu, que tu criou um terça-feira. <risos> Hoje é terça-feira. E vou na terça-feira. Ah, lindo. Ah, lindo. Terça-feira, a a a cada coisa boa. Mas, né? não, não mas esse dia 12 de setembro eu não vou esquecer. Porque lá Estados Unidos é 11, né? É. Foi, foi o dia Aham. que eu tava no, so... no teatro. Te amo, boa O Edu, o Edu, ele me, ele chegou do nada lá em Paulínia. E foi lá, montou minha luz. Olha que legal. E falou: "Esse menino aqui, que é o Liro, falou: "A partir de agora na tua turnê ele vai ser seu iluminador. Ele vai tomar conta de você." Aí eu falei: "E ele vai te ajudar em outras coisas também." E aí a coisa andou muito, assim. Ah, o Liro é lá do picadeiro, né? Liro, o Liro, é, é. o Liro, ah, o Liro, o Liro. Agora que eu tava associando é o Liro, esse nome. Liro, o Liro. O é. Viajou comigo, fizemos, sei lá, 150 shows, sei lá. Nossa, na muito. turnê. E esse espetáculo que o Diego falou do picadeiro. É o melhor espetáculo que eu fiz até hoje. É Na mesmo. minha história. Eu, eu amo esse espetáculo. A gente criou em duas semanas. Duas semanas. Refaz, pô! Tem a peça? da gente é, tem, refaz. tem sim. É. Refaz, que é bom? Por que não refaz, é velho? E põe na internet um pedaço o pra Diego chamar a galera. O Diego não é mais meu amigo que eu vou fazer peça com Ô, ele. Tá jogando na cara, né, irmão? E a tal de aniversário quando? 24 de abril, fiz. Quantos anos? Quer que eu fale? A gente nasceu no mesmo ano, eu não tenho problema com isso. Eu nasci em 8 e 4. É que mentiroso! É. Bota no Google aí, gente. Dari Diego Becker. Pessoal... 84, se eu contar as coisas de Diego Becker... Ai, se chuga <risos> <daddy. risos> <risos> Isso aqui, meu filho. Eu chugo o Dari, eu chugo o avô. Eu chugo... <risos> Não, chuga eu tudo. Chugo ele chu ele chuga um Dery que nem era pra ser Dery, Ele vira Dery. É. é, e virou, viu? Teve Entendi. uma... Entendi.